Um dos aprendizados mais interessantes quando eu fiz a imersão com o Dr. Amit Goswami, um dos maiores físicos quânticos do universo, foi o de soltar-se. Veja bem, quando nós fizemos um pedido junto ao universo, quando você estabelece dentro do seu planejamento as suas metas e você deixa claro para o universo quais são os seus sonhos, é muito bom. Porém, a maioria das pessoas comete um erro e com isso fica muito complicada a materialização dos sonhos desejados. Qual é esse erro? É o apego. É a ansiedade que você cria em função do pedido que você fez ao universo. A ansiedade que você cria em função da não materialização do seu desejo. Ou seja, você começa a conversar com você Ah, eu preciso que aconteça isso Eu preciso que aconteça aquilo Se não acontecer isso, vai causar esse tipo de problema No universo, por favor, eu preciso Eu preciso, eu necessito Se isso não acontecer O que, é que você está passando para o universo? Ansiedade, preocupação é, Pobreza de espírito Escassez E aí o grande segredo para a materialização dos seus sonhos é o soltar-se. Então, nessa live de domingo, agora dia 7, domingo, às 19h45, nós vamos conversar, vamos dialogar, vamos trocar algumas informações a respeito do que é soltar-se, de como conversar com o universo. Qual é a grande diferença entre apego e o desapego, o soltar-se para você se sentir leve e aguardar que o universo, com certeza, ele vai atender o seu pedido, porque o teu relógio é diferente do relógio do universo. Eu quero que você saiba que existe no universo uma lei da gestação, ou seja, calma, converse com ele, aguarde e com certeza você será atendido. Soltar-se, neste domingo, 19h45. Compartilhe, convide seus amigos. Um abraço carinhoso, não mascar e soltar-se.